Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a essa videoaula de elaboração de projetos para o PROAC Editais e PROAC CMS. Meu nome é Marta e eu trabalho com artes visuais e produção cultural, além dos trabalhos de manutenção da vida. Vou deixar no descritivo do vídeo o link para acesso ao meu portfólio e ao meu currículo para quem quiser saber um pouco mais sobre a minha trajetória é, e para não tomar o tempo dessa aula que é um pouco breve. Quem está aqui conosco é a Érica, nossa intérprete de Libras. Bom, essa aula é principalmente voltada para produtores culturais iniciantes, para artistas independentes, então ela é um pouco mais geral, mas ela tenta tocar em vários aspectos da elaboração que vão linkar com a execução do projeto, a prestação de contas, então é no intuito de tentar trazer alguns elementos da elaboração do projeto que ajudam ao projeto ficar bem redondo e só ajudar depois para a execução e prestação de contas. Eu vou deixar também no descritivo do vídeo um link para um material de apoio que eu preparei é, com bastante informação das legislações, algumas dicas e materiais modelos, então modelos de planilha, é, já um modelo de texto com os itens que os formulários pedem. Claro, de edital, de, de edital para edital, isso vai mudar, mas alguns itens gerais estão lá já para ajudar a vocês irem modulando os projetos, formatando isso. Eu quero começar dando um breve panorama de algumas diferenças entre o PROAC CMS e o PROAC Editais. Bom, os dois são mecanismos de incentivo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O PROAC Editais é um mecanismo que abre, um, abre, abre vários chamamentos anuais, né, em um determinado período, ali em torno do segundo trimestre do ano, mais ou menos por aí. Abrem vários chamamentos, alguns deles, eles são... Regulares, então quase todo ano tem, por exemplo, é, produção de exposição de artes visuais, ou gravação de discos, circulação de peça de teatro, enfim, tem vários que são regulares e outros são temáticos, então vão mudar ano a ano, conforme ali o que a secretaria está é, desejando. Esse mecanismo, o PROAC Editais, então ele é um mecanismo que você vai inscrever o seu projeto em um edital específico, enfim, mais de um. E esse mecanismo, após o, o processo de análise do projeto e aprovação do projeto, o proponente vai receber a verba já do próprio estado. Então, projeto aprovado, o projeto recebe a verba. Nesse mecanismo, você pode inscrever até dois projetos por edital e só um deles pode ser executado no caso dos dois serem contemplados, né? E se você inscrever um mesmo projeto em editais diferentes e for contemplado nos dois, você só vai poder executar um desses projetos. Então, basicamente, essa é uma regra que atualmente está valendo nos editais. É, isso pode mudar ano a ano, eu quero tentar fazer disso o mais genérico possível, no sentido de ser válido por vários anos, mas isso pode vir a mudar, então, conforme o ano que você for inscrever, verifique. O PROAC CMS, ele é um mecanismo um pouco diferente, ele tem um chamamento aberto quase o ano inteiro, então, você pode enviar o seu projeto ao longo do ano, esse projeto vai para a análise, né, para a comissão de análise, e essa comissão, ao longo da análise, diferentemente do PROAC e de tais, ela pode pedir alguns complementos de informação. É, esses complementos eles são notificados via diário oficial e via e-mail, mas é sempre bom estar de olho no diário oficial, que essa é de fato a comunicação oficial. Esses complementos de informação podem ser de diversas é, naturezas, então pode ser realmente pedindo algum complemento de informação que esteja ausente, pode ser um complemento de informação que fale sobre valores de orçamento, então podem ser de diversas naturezas. Nesses momentos o proponente tem a chance então de enviar materiais faltantes, ao contrário do PROAC editais, que enviou é aquilo lá. No PROAC SMS é, durante esse processo de análise, então, tem esses retornos, muitas vezes, e a partir do momento que seu projeto está aprovado, você ganha uma habilitação para, então, captar os recursos. Isso significa que o valor que você solicitar, ele ainda não está garantido para você. Né? Você vai precisar de uma nova frente de trabalho, que é o trabalho do captador de recursos ou do agenciador, agenciadora, captadora de recursos, que vai, junto às empresas que recolhem o imposto do ICMS no estado de São Paulo, captar esses recursos para o pro projeto via incentivo fiscal. Você vai ter até o ano seguinte, ao, ao final do ano seguinte, ao ano da aprovação do projeto, para captar os recursos do projeto. E a partir de 35% do valor que você foi aprovado, se você captar, você já pode começar a execução do projeto. Acho que essas são as grandes diferenças dos dois mecanismos. Bom, no PROAC de tarde, já comentei aí sobre número de projetos e etc. No PROAC ICMS, se você for um proponente pessoa jurídica, você pode ter dois projetos em andamento, ou seja, um projeto pode ser, por exemplo, tá em inscrição, em elaboração, o outro está em execução, ou um está em execução, o outro está em prestação de contas, enfim. E no caso de pessoa física, você pode ter um só projeto em andamento. No PROAC CMS é possível uh, inscrever projetos de valores mais altos. O PROAC Editais é uma, é uma frente que vai contemplar muitos projetos, né e, só que com valores um pouco mais baixos, geralmente, mas o valor vem integralmente para o projeto, como eu disse. No PROAC Editais, você já inscreve o projeto com o valor redondo que o, que o edital está é, disponibilizando. Então, se o edital é de 50 mil, você vai escrever um projeto de 50 mil, porque é 50 mil que você vai receber. No Proac e CMS esses valores são mais flexíveis, mas claro, tem sempre que respeitar o teto estabelecido pela legislação. Esses detalhes de legislação eu vou deixar no material de apoio, tá? No material de apoio também já quero deixar claro que as, as planilhas, por exemplo, elas já estão todas com fórmulas, tá? É, e com alguns exemplos de itens para vocês não se esquecerem. Claro que eu não vou conseguir lembrar de tudo, mas eu estou colocando alguns itens que muitas vezes são essenciais e a gente pode acabar esquecendo. Por exemplo, contador para o PROAC e CMS, é, que no PROAC editais não é obrigatório. Bom, agora falando da parte da elaboração em si, vou começar é, comentando primeiro que é, a gente tem que pensar que os avaliadores, eles vão receber muitos projetos, centenas de projetos muitas vezes, e eles têm um tempo justo para analisar esses projetos. Então um ponto importante é, sejam sucintos, vão direto ao ponto. Claro, escreva do projeto de vocês com carinho, mostre da importância, mas não fique discorrendo sobre pontos que às vezes não têm tanta importância. Mostre o que o projeto vai realizar, de que forma ele é importante... Seja sucinto dentro do possível e dê todas as informações necessárias. A gente tem que lembrar que o avaliador, ele sabe muito da área do projeto. Então ele sabe o que o projeto precisa. É importante que você, como proponente, mostre que você também sabe do que o seu projeto precisa e que você tem essas informações. Mostre para ele que você sabe executar o projeto, que você sabe do que você está falando. Isso é o mais importante. Deixa o seu projeto redondinho. Dito isso, o resumo é aquela parte bem sucinta, de três a cinco linhas no máximo, coloca só as informações essenciais, aquelas informações que não tem muito risco de serem alteradas, como data, lugar, até quantidades, de repente, enfim, avalia se as quantidades são necessárias, não é um campo obrigatório de colocar isso. Fala do que o projeto consiste, qual a linguagem, qual a forma de apresentação dos produtos culturais, é, quais são esses produtos e é isso, o resumo é para isso. Durante a apresentação ou descritivo do projeto, esses nomes podem mudar de acordo com o mecanismo e de ano para ano. Lá sim, você vai descrever mais detalhadamente descreve sobre o conceito do seu projeto, fala de quantidades, fala sobre gratuidade, fala como as pessoas acessam esse, esse, esse trabalho, né? como que esses produtos vão ser apresentados, esses formatos, a linguagem. Fala sobre tudo. Fala se tem subproduto, quais são eles, como eles vão ser apresentados. E acho que nesse momento é isso, o mais importante. Partindo para a justificativa ou relevância do projeto, esse é um momento muito importante para você argumentar por que o seu projeto é importante socialmente, culturalmente, é, economicamente, enfim. Esse é o lugar que você justifica o seu projeto, você fala da importância dele, é, capricha, mostra por que que seu projeto veio ao mundo, por que que você acredita nele, mas contextualiza socialmente, culturalmente. Esse é um campo também que você vai poder justificar determinadas, determinados detalhes, por exemplo, do próprio orçamento. Então, uma aquisição de produto, de, de produto por exemplo, de bem material, né, você precisa justificar, né? Por que você vai adquirir e não alugar, por exemplo? Esse é o lugar certo de você fazer. É, e outras justificativas que possam ser necessárias. Às vezes, por de um profissional muito específico, tudo é na justificativa que você vai apresentar. Então, é um campo importante, é um campo para ser objetivo, mas também para detalhar pontos que podem deixar dúvidas durante o seu projeto. Por que esse profissional? Por que esse custo? Por que dessa forma? É ali que você vai dizer. Eles não têm mais solicitado, mas quando eles pedirem objetivo, objetivo geral, específico, no objetivo geral você coloca qual é o grande objeto do seu projeto, né? Então qual é a, o grande produto que ele vai realizar, que ele vai entregar e nos objetivos específicos você pode colocar é, os desdobramentos dele ou também produtos secundários. É importante nesse campo colocar quantidades, qual o impacto, né? Nesse é um campo que você pode colocar os impactos. Do, do, que, os seus, que os seus produtos vão, vão, vão trazer. Quando tiver campo específico para democratização de acesso e medida de acessibilidade, é nesses campos que você vai colocar, no caso da acessibilidade, por exemplo, interpretação de libras, audiodescrição, é, acessibilidade física né, para as pessoas com dificuldade de locomoção. Nesse campo você vai descrever isso. No campo democratização de acesso, você vai dizer como as pessoas acessam o seu projeto financeiramente. É um projeto socialmente tranquilo de se, de se frequentar, né? ele é gratuito, ele tem ingresso a preços populares. É aí que você vai dizer como que esse projeto é pensado, às vezes você tem alguma medida, de repente, até de acesso, por exemplo, você vai fretar um deslocamento para as pessoas irem até o projeto, se o projeto for de difícil acesso, é nesse campo que você vai colocar isso. Caso não tenham esses campos já abertos declaradamente, é sempre bom a gente pensar em colocar essas medidas em algum lugar do projeto, pode ser na própria apresentação, pode ser na justificativa, por quê? Vamos lembrar que a gente está usando verba pública, a gente quer acessibilizar isso ao máximo de pessoas, né? Então é uma obrigação do projeto que ele se faça viável, possível, das pessoas frequentarem, né? Bom, no campo de público-alvo e expectativa de público, é um campo para a gente, claro, não ser totalmente, não afunilar totalmente, né? mas também não ser muito genérico, né? Tenta pensar em qual de fato é o seu público, né? Majoritariamente. Ele é de criança, ele é de adolescente, de jovem, de adulto, de idoso? É, é um público às vezes muito recortado, LGBTQIA+. Tudo isso é o lugar de você colocar, né? É, se tem um público mais específico. Claro, você pode colocar que é um público... É mais voltado para esse público, mas é aberto a todos é majoritariamente para determinada idade tudo isso tem abertura para ser falado mas claro mostra que você sabe do que é o seu projeto para quem ele geralmente é feito e, e é atraído já no campo de expectativa de público seja pé no chão tá? é um campo importante para depois avaliar o sucesso digamos assim do projeto né? é um campo que é legal você olhar antes o tipo de lugar que você vai fazer, se é que você já sabe, é o, a, a lotação desse lugar, né quanto de público geralmente esse lugar recebe, e o quanto de público geralmente as suas ações e projetos como o seu é, acabam reunindo. Tudo isso é importante, para não chutar um valor muito alto e depois na prestação de contas parecer que seu projeto não teve sucesso. E também chutar um, um número muito baixo também é um pouco... É, fica ruim para avaliação do projeto. É legal colocar um valor que seja viável e que seja otimista, de certa forma, no sentido de mostrar também que você vai ter divulgação, diversas frentes que vão ajudar na, no, na, na realização do projeto e no sucesso dele. Bom, muitos desses editais e, e do próprio PROC SMS, ele vai pedir o um lugar de realização do seu projeto. Se você já tem um lugar que é praticamente certo, ótimo. Coloque esse lugar, mas não esqueça de anexar a carta de anuência do lugar, mostrando que esse lugar está ciente do projeto, tem interesse em receber o projeto. Se você não tem certeza, ainda está em aberto o lugar do projeto, coloca pelo menos a cidade em que esse projeto pretende acontecer. Isso é importante para a comissão avaliar a distribuição de recursos entre os projetos. É, e também para pensar quantidade de público, estratégia de divulgação, tudo isso varia de lugar para lugar. Então é interessante você já elencar as cidades, pelo menos, e o tipo de lugar onde isso vai acontecer. Então, por exemplo, na apresentação, você já pode colocar, ah, eu pretendo realizar o projeto em espaços culturais, abertos, na cidade e tal. Isso pode ser falado já. É, isso é interessante. Bom, o plano de divulgação é um campo onde você deve detalhar quais são as mídias por onde o seu projeto vai ser divulgado. Então, é uma mídia digital, são redes sociais, é jornal, é rádio, é TV. De que forma? É um carro de som? Né? De que forma esse projeto vai ser divulgado para a população, para a população acessá-lo, saber que ele existe. Né? Esse é um campo que você vai colocar quantidades de inserções em determinadas mídias, é, duração dessa dessa inserção, é, frequência, quanto tempo antes, por quanto tempo essa duração vai, é, por quanto tempo essa divulgação vai durar. Então esse é um campo de fazer quase uma tabelinha, né, falando sobre isso. É legal fazer bem esquematizadinho para eles entenderem com bastante clareza, né, números, quantidades e formas de inserção. Bom. A distribuição do produto, ela é extremamente importante de ser dita, né? Se não tem um campo específico, também é o momento de colocar em algum campo sobre isso. De que forma o seu produto vai ser distribuído, né? Seja ele, então, uma apresentação, então tem ingressos, de que forma isso vai ser é, colocado para a sociedade. Se é uma publicação, ela vai ser comercializada, os ingressos vão ser comercializados, né? Vai ter distribuição gratuita de uma parcela? Para quem? De que forma você vai distribuir gratuitamente essa parcela que você está ciente que precisa ser distribuída, né? acessibilizada? Então, esse é o momento de colocar esses detalhamentos. Eu também vou deixar nesses documentos em anexo quais são as legislações atuais, sobre esse, essas contrapartidas também. Isso, às vezes, entra no campo contrapartida. Tá? Então no campo contrapartida você pode colocar outras ações que são desdobramentos do projeto, então por exemplo uma ação formativa. Sempre que você apresentar no um projeto que vai haver uma ação formativa, lembra de colocar dentro dos documentos em anexo, mesmo que não seja claramente solicitada, é importante colocar o projeto pedagógico dessa oficina, enfim, da ação formativa. É, o projeto pedagógico é como um projeto dentro do projeto, você coloca lá quais são os objetivos, a justificativa, a metodologia, quem é o ministrante desse, de, dessa ação, a ministrante, e quantidade de contemplados, né, quantas pessoas podem participar, carga horária, e basicamente é isso, e todas as informações que você achar mais necessárias, como materiais que vão ser utilizados, estrutura. Bom, agora entrando numa parte mais técnica, a gente vai precisar elaborar uma ficha técnica, ou seja, elencar todos os profissionais principais do projeto, ou seja, aqueles que já estão certos, que já trabalham nesse projeto, o que é certo que vão trabalhar. E, as, e, e nesses profissionais é importante que estejam todas as funções principais. Então, por exemplo, os artistas né, ou o grupo artístico envolvido no projeto, é, por exemplo, curador, coreógrafo, cenografista, tudo isso é importante de estar elencado. Alguns profissionais um pouco mais secundários é mais tranquilo de não estar elencado, mas é importante sempre colocar os principais. Lembra de colocar junto o currículo deles, o currículo resumido, gente, resume o currículo, no máximo 20 linhas, e se pedirem menos, até menos. Anexem a carta de anuência de cada um desses profissionais se comprometendo a participar com o projeto. Então não adianta só ficar falando dos nomes e não colocar de que a pessoa está ciente da participação. Também ainda nesse lugar, não esqueça de colocar o currículo completo do proponente, né seja o grupo artístico, uma pessoa representante, um produtor, enfim, quem esteja representando o projeto. É um currículo... Importante de ser escolhido, um currículo que vale a pena que seja um currículo forte, é, assim como para o PROAC-CMS, eles pedem para que você coloque um responsável técnico por, por esse projeto. Então, diferente do, do proponente, você vai colocar um responsável técnico, que é aquela pessoa abraço direito, né? Que pode ser o produtor, mas pode ser também para você, quem seria a, a, logo a função após o proponente. É legal também ser uma pessoa que entende muito da linguagem do projeto para você também colocar um currículo interessante. Em relação aos documentos do projeto, eu vou falar só por cima. Eu vou deixar tudo elencado nos documentos, link para a lista já na legislação do que é exigido, tanto do proponente. Do proponente, acho que o que eu posso dar de dica é... Quando você pensar em escrever o projeto, logo no início, verifica se as certidões negativas elas já estão em dia. Porque se você for emitir essas certidões na véspera do envio do projeto e descobrir que uma certidão não está em dia, você perdeu um monte de trabalho. Então, assim, verifique se está tudo certo para você corrigir já no momento adequado, porque essas coisas demoram tempo, é burocrático. Em relação aos documentos do projeto... Verifique tudo que cada edital pede, que, que a legislação pede, eu vou deixar tudo isso elencado lá, mas lembre-se que os editais mudam de ano a ano, eles vão pedir coisas diferentes, cada linguagem é uma, tem a sua especificidade. A minha dica é leia todo o edital e veja o que eles pedem. Mas outra dica que eu tenho é aquilo que eu falei no início. Lembra que você sabe melhor do que ninguém sobre o seu projeto. Pensa nas especificidades deles e o que pode ser de anexo, de documento complementar que ajude a entender o seu projeto, que vale a pena ser posto. Quanto mais completo, melhor. É mais fácil para o avaliador entender o seu projeto, gostar do seu projeto. Esse é um ponto importante. E lembrando os artistas, que muitas vezes acontecem dos artistas mandarem o projeto e não mandarem, por exemplo, um portfólio anexado, né? Um exemplo do material, do trabalho que ele já faz. E fica muito difícil do, do avaliador ficar avaliando aquilo via conceito, é, orçamento, só nesse aspecto fica um pouco difícil. É legal entender a visualidade, a materialidade desse trabalho, a sonoridade, seja lá qual for a linguagem. Isso é importante, mostra que você já trabalha com isso, como é o seu trabalho, enfim, esse, esse é um ponto importante. É importante ler o edital completo e ao longo disso vai preparando um checklist com os documentos que eles solicitam Tanto do proponente como do projeto E conforme você vai separando esses documentos e subindo eles numa pasta do projeto, por exemplo Aí você vai ticando esse checklist e não corre o risco de, de ter problemas de não subir todos os documentos Bom, agora a gente entra no cronograma e no orçamento né? São as partes que às vezes muita gente torce mais o nariz e são as partes que vão deixar o seu projeto bem redondo. Então, tanto para o cronograma como para o orçamento, em etapas. Pré-produção, produção, divulgação, pós-produção, prestação de contas. O orçamento, eu vou dar uma dica de outra divisão e tá tudo lá também nos modelos. Mas quer dizer, coloca cada ação, com. mostra que você sabe como, quais são as etapas do seu projeto. Então Todas as coisas que têm que ser feitas. Vai lá no cronograma e destrincha. Vai pensando nas profissões, nas funções envolvidas no projeto e vai elencando por profissão, por, por fazer. Então, por exemplo, contratação de serviço de terceiros. Quem são esses terceiros? Em que etapa você faz essa contratação? Em que etapa eles trabalham? E qual a função deles? Então, montagem de espetáculo, ensaio, é, apresentação, desmontagem, disposição... Enfim, tudo isso tem que ser posto ali no cronograma. Esse é um grande aliado, porque você vai linkar nele tanto a sua ficha técnica, então você vai pensando aqui as pessoas né, que vão participar, e nisso você já também tem um grande material para fazer o seu orçamento. Então, no orçamento você vai colocar todas essas profissões que você já está elencando lá na ficha técnica e no cronograma, e nele você não pode esquecer de colocar, por exemplo, é, compra de materiais, alimentação, transporte, limpeza, de repente, uh, montagem e desmontagem. Tudo isso tem que ser posto. Não esquece de colocar contador quando for necessário, produtor, executivo, produtor local, de repente. Captador de recursos, no caso do PROAC CMS, se você vai precisar dessa figura, né, ela precisa ser remunerada. É, lembrando que para o orçamento... O PROA que SMS ele impõe alguns limites que são 10% para agenciamento e elaboração, o agenciamento é esse captador de recursos e, e elaboração do projeto, 15% para custos administrativos, então entra aí contador, é, advogado, produtor, material de escritório, tudo isso vai entrar em custos administrativos correio, de repente, e para os custos de divulgação, tem um teto de 20% do valor total do projeto. Então, tenham em mente esses tetos, e são tetos interessantes, assim, uma sugestão, de serem respeitados também para o Práqueditais, se possível, né, pelo menos ali, mais ou menos, por volta deles, né, é, para nada ultrapassar muito esses custos. Para a planilha orçamentária, é legal então separar pré-produção, produção, custos de divulgação custos administrativos. Mas no modelo está tudo lá. É importante falar que não é permitido executar o um mesmo projeto pelo PROAC e CMS e pelo PROAC Editais. Nem fragmentar projeto entre proponentes também não é permitido. Então, no caso de você precisar de um orçamento complementar, que você vai buscar em outras fontes, por exemplo, outros mecanismos de incentivo, patrocinador direto, verba própria. Isso é importante apresentar no orçamento, eles pedem para que isso seja feito. Se você tem outros recursos, você apresenta no orçamento. É importante para ter transparência, para o PROAC também saber é, o real custo do seu projeto. No caso de uma instituição que apresente, por exemplo, um projeto de plano anual no PROAC-CMS, que é uma das coisas que é permitido no PROAC-CMS, se ela quiser, por exemplo, é um museu e quer apresentar uma exposição que não está dentro desse plano anual é, no PROAC-Editais, daí sim isso é permitido. Mas são coisas diferentes. O os valores, o produto apresentado aqui no edital, ele não pode estar contemplado dentro do projeto enviado para o proac CMS. Isso é só um exemplo. Bom, por hoje era isso. Eu tentei passar o máximo possível de conteúdo e de dicas que eu fui é, colhendo durante a minha trajetória, trabalhando com isso. Eu agradeço quem esteve aqui até agora. Se vocês conhecem gente que pode usufruir desse material enviem para elas, para a gente fazer com que essa verba pública possa é, frutificar por aí. Eu agradeço também o incentivo é, via PROAC direto, oferecido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado de São Paulo, para que esse material fosse realizado.